Ei, hey, ei hey, pessoal, tudo bem com vocês? Renato Galhardo aqui novamente Hoje a gente está dando entrada né, no nosso segundo vídeo E agora a gente vai para a prática Então a gente vai começar o nosso processo tá? Para a gente parar de fumar E eu espero aí estar tá colaborando com muitas pessoas desse grupo maravilhoso Pessoal, é o seguinte A minha primeira dica a minha primeira orientação que eu tenho para passar para vocês é pause o vídeo, tá? Pegue um papel, uma caneta, um papel ou um caderno, uma caneta, né? De preferência toda em branco para que você esteja fazendo as anotações. E por que, gente? Como a gente vai fazer um acompanhamento durante 30, 40 dias, é, cada vídeo está sendo montado para você, especialmente detalhadamente para que você não fracasse em questão do cigarro. Então, às vezes, a nossa mente, nós como seres humanos, nós somos muito falhos em questão de memória, né? Por quê? Porque é muita informação. Então, hoje você está no Facebook, você está na internet, você está é, em todo lugar, é muita informação para a sua cabeça. Então, às vezes, a gente acaba esquecendo. E esse esquecer, talvez daqui 15 a 20 dias, ele faça a diferença e possa fazer com que você não consiga parar de fumar. Então a minha orientação, primeiramente, é que você simplesmente anote cada vídeo, tá? marque a data, se você quiser, marque o título do vídeo e as anotações aí essenciais para você. Ok? Pessoal, é o seguinte, é, hoje a gente está dando entrada na preparação para você parar de fumar. E eu vou apresentar é, três formas, né, três maneiras para você estar tá parando de fumar. Só que eu vou é, unir essas maneiras. E foi a forma mais legal e eu acredito que a gente vai ter mais resultado através dela. Então, assim, é, duas maneiras principais para se parar de fumar. É, quem Provavelmente alguém já ouviu, provavelmente alguém já tentou e não conseguiu. Mas, assim, é... Eu quero que você quebre esse paradigma do já tentei e não consegui. Nesse momento, você não está fazendo isso sozinho. Não se esqueça que tem um grupo com 11 mil fumantes aqui. E esse grupo terão várias pessoas junto com você, no mesmo tempo, é, tentando parar de fumar. E com certeza muitos vão ter resultado. Talvez não todos, mas muitos terão. Então, gente... Você tem todo o apoio, porque você, estamos todos aqui por uma causa, tá? É, a segunda, a primeira forma, gente, é o seguinte. Existe uma maneira de você parar de fumar, e essa maneira ela é inevitável. Você tem, é uma obrigação, isso é apresentado em todas as ONGs, em todos os projetos é, que acontecem em todo o Brasil, né, pra, de tabagismo, que é a questão da data. E a minha orientação é que você marque uma data e eu vou te dar uma dica, uma orientação em questão da data. Pessoal, como a gente está fazendo uma vídeo série de vídeos, tá? Então assim, a gente vai fazer uma preparação para chegar nessa data você estar preparado para não ter arrecaído. Então a minha orientação é que você pare de fumar no dia 3 de junho que é daqui 16 dias, hoje é dia 17 de maio, né? Então você vai parar no dia 3 de junho. Se você não quiser parar no dia 3 de junho, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu tô dando essa orientação no dia 3, porque aí, como eu acabei de falar, sozinho, é para tudo na vida, não somente para isso, é mais difícil. Em grupo, as coisas ficam mais fáceis. Então muitas pessoas eu acredito que vão seguir a orientação, então marque aí no seu caderno dia 3 de junho. E o que que acontece? Que dia que é dia 3 de junho? Dia 3 de junho gente é um domingo. E por que domingo? Porque normalmente nós marcamos tudo para segunda-feira. Na segunda-feira normalmente a gente passa o final de semana, às vezes sai, às vezes bebe uma cervejinha, às vezes curte, cada um tem uma forma de curtir o seu final de semana, tem gente que trabalha, e isso acaba que trazendo um certo cansaço. E é a segunda-feira, sejamos sinceros, a segunda-feira é uma, um dia mais tenso da semana, né? então às vezes você volta o seu trabalho, tem trabalho sobrecarregado, às vezes você é, tem bastante compromisso, às vezes segunda-feira o brasileiro em si, eu acho que o ser humano no mundo, na segunda-feira é um pouco mais tendiente. Pelo fato de ser mais tediante, a tendência é que você fume, porque você fica ansioso, você fica nervoso e várias outras razões. Então a gente vai parar no dia 3 de junho, tá? É como eu disse, se você não quiser parar no dia 3, tudo bem. A minha orientação é que você marque dia 3 de junho para fazermos isso todos juntos. Então a gente vai fazer o grupo todo na prática para o dia 3 de junho, que é um domingo. Domingo é o dia mais relaxado, mais tranquilo. Como eu disse, existem pessoas e pessoas, algumas trabalham, outras não. Mas normalmente domingo é o dia mais tranquilo, pelo menos para mim, acredito que várias pessoas. Melhor que na segunda, disso eu não tenho dúvidas. Mas vamos lá. É, então, a nossa data ela já está marcada, dia 3 de junho. Volto a repetir: até o dia 3 de junho, na nossa video série, eu vou estar tá passando uma série, uma série de técnicas. Vou estar tá passando uma série de é, produtos também, questão de, de, de alimentação, esse tipo de coisa, mas eu vou estar tá explicando isso nos próximos vídeos. A segunda forma, pessoal que como eu disse para vocês, eu uni o útil com o agradável, é o processo até o dia 3 de junho é, de diminuir o cigarro, tá gente? Então assim, eu vou fazer um cálculo aqui baseado é, no que eu fumava, tá gente? Então eu fumava uma carteira de cigarro por dia de uma alburo box vermelho é, esse cigarro é, são 20 cigarros numa carteira e eu quero que você faça o um cálculo e anote ele no seu caderno de acordo com você. Porque tem pessoas aqui no grupo que fumam 2 cigarros, tem pessoas que fumam 5, tem pessoas que fumam 10, tem pessoas que fumam 3 carteiras. Então, o meu cálculo aqui, ele é 20 cigarros, mas você vai fazer de acordo com o seu, tá? Então, eu fumo 20 cigarros por dia. Você não vai anotar que você fuma 20 cigarros em 24 horas, porque o ser humano não fica 24 horas acordado. Então também tem gente que dorme 9 horas por dia, tem gente que dorme 5, tem, tem gente que dorme 6. Então você vai, vai ver quantas horas você dorme por dia. Eu vou fazer um cálculo fácil aqui. Então 24 horas, gente, digamos que eu durma 9 horas por dia para ficar fácil. Então vai dar 15 horas que eu fico acordado. Eu fumo uma carteira por dia, então eu vou dividir o tanto de cigarro pelo tanto de horas que fico acordado. então 20 cigarros dividido por 15 dá uma média de 1.3 então seria aproximadamente 1 a 2 cigarros por hora um cigarro a cada 30 minutos ou um cigarro a cada hora correto? deu para entender certinho? então você vai pegar o tanto de cigarro que você fuma faz uma base, não precisa ser exatamente, se você souber exatamente fica melhor mas você vai pegar e vai dividir pelas horas que você fica acordado. Então você vai ter uma média de quantos cigarros você fuma por hora. Até o dia 3 de junho, pessoal, você não vai parar de fumar agora. Então se você gosta de fumar, aproveite seus últimos dias, tá? É... Você vai fazer esse cálculo. Então assim, o que, que eu peço para você? Diminua gradativamente. Né? Em vez de subir, você vai diminuir. Então se você fuma 20... Faz uma tabelinha no seu caderno, vou fumar 18, aí você vai baixar para 16, aí você vai baixando ali e faz no seu ritmo, tá gente? Não faça loucura, para com tudo, vou diminuir para 5, porque você vai sofrer com abstinência, então faltam 16 dias, se você diminuir um cigarro por dia que eu acho que é legal se você fumar uma carteira, então é 19, 16, você vai chegar no dia que você for parar, você está fumando 3, 4 cigarros. Então você vai sofrer menos em questão da abstinência, tá pessoal? É... Essa, essa forma, pessoal, é o seguinte, aí tem gente que vai falar, mas eu já tentei, esquece o que você tentou, vamos fazer em grupo, volto a dizer, para que você consiga desenvolver isso você precisa desenvolver isso, porque se você não consegue diminuir o cigarro, quando você parar de uma vez, existe uma grande probabilidade. Tem uma frase, que eu não esqueço essa frase, ela é do Paulo Coelho, escritor. E o Paulo Coelho ele diz mais ou menos assim, a partir do momento que você perde o poder de decisão das suas atitudes, é que tem alguma coisa errada. Então a partir do momento que você perde o controle das suas atitudes É que você tem alguma coisa errada e talvez você precise de ajuda, de ajuda. E é para isso que nós estamos aqui, tá? E o que, que eu quero dizer com isso, pessoal? É o um poder de decisão, você tem que decidir Querer é uma coisa, decidir e fazer é outra É por isso que tem pessoas que às vezes elas sonham e as pessoas que sonham pessoas que sonham e realizam. Qual que é a diferença? Algumas ficam apenas sonhando e não colocam a mão na massa e outras vão lá e criam, colocam o planejamento, a ideia em ação e realizam aqueles sonhos. Então se você quer parar de fumar, pessoal, segue a risca, tá gente, segue a risca, faz certinho porque você vai conseguir, eu tenho certeza. E não se esquente, não fique nesse momento pensando nossa, mas será que eu vou conseguir? Vamos fazer um dia de cada vez. Marca dia 3 de junho, continua acompanhando a série de vídeos para que a gente faça. Esqueça o dia 3, mas vamos dia após dia. Então a sua meta amanhã é diminuir um cigarro, a sua meta amanhã é diminuir dois. Faça na sua proporção. Não tem como eu dar o um número exato, como eu disse, porque tem pessoas que fumam é, 10 cigarros, tem pessoas que fumam três carteiras. Então você tem que fazer esse cálculo aí na sua casa. Tá? É, pessoal, a terceira dica que eu vou dar para vocês, até eu fui no posto de saúde aqui, é a questão dos adesivos, tá? Então eu peguei, eu trouxe as caixinhas do pessoal, eles me emprestaram, eu expliquei esse projeto que a gente está fazendo, e eu trouxe aqui para estar tá demonstrando para vocês. Então, pessoal, para quem já usou os adesivos e também não deu certo, essa aqui, gente, ela é, uma, é um escape, é uma fuga, tá? Então assim, é, eu parei de fumar sem os adesivos. Mas eu acredito que você vai chegar no dia 3 de junho e vai estar tá preparado tá, é, para estar tá parando. Mas é uma opção. Então não precisa comprar agora. Às vezes o pessoal também não tem dinheiro. Pode pegar no posto de saúde. Se você não conseguir, gente, vamos na raça. Eu recomendo que seja na raça. Mas se você realmente estiver inseguro, se você realmente não querer, a gente... Eu estou dando essa sugestão que vai ser lá para o dia 3 de junho. Então você vai comprar lá no final do mês. É lá para o final do mês se você realmente querer. Tá? Eu não recomendo. Eu recomendo que seja natural, volto a dizer. Mas se estiver inseguro, se a coisa não estiver indo, vamos junto com o adesivo. Então o adesivo, pessoal, para quem ainda não conhece, ele é feito através de três etapas. Tá? Então eu estou mostrando aqui para vocês. A primeira etapa ela tem é 21 miligramas de nicotina, e o que, que é esse adesivo? Ele é uma nicotina, então o vício que causa a dependência hoje é a nicotina no cigarro, correto? Então ele tem essa etapa, são três processos, é né? um de 21 miligramas que você vai usar aí durante uma ou duas semanas, depende da sua situação em questão ao cigarro, tá? É, a gente tem o segundo aqui que ele é o 14 miligramas, que é uma dose menor, e aí tem o terceiro, que é o 7mg. Então é o seguinte, pessoal, o que é isso aqui? São doses menores, para você não sentir tanto com a abstinência. Mas mais cedo ou mais tarde, você vai precisar se virar com as próprias pernas. E por que, que eu falo para vocês, vamos tentar na raça? -se pelo seguinte, é... como eu sempre digo, questão de medicamentos, ele é te auxilia, mas o poder de decisão, Querer parar de fumar, ele cabe a você. Então, gente, é o seguinte: hoje é, a gente é, já passou essa série, esse ponto. Só como falei para vocês, pratica, coloca na prática. Então, a partir de agora, eu vou pedir para você: se ficou qualquer dúvida, você deixa um comentário aqui embaixo. Tá? É, deixa o um comentário aqui embaixo. É, questão de pergunta, do que você quiser, deixa aqui embaixo que eu vou estar respondendo de hoje para amanhã. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, então amanhã a gente não tem vídeo, então amanhã é dia de feedbacks, que é informação. Também vou pedir para você amanhã, ou hoje ainda, se você quiser, vai ali em publicação aqui dentro do grupo e publica, gente, não tenha vergonha. Ó, oh, marquei pessoal... Vou, estou para o dia 3, vou fazer dia 3 junto com vocês, vamos todos juntos, motivação, se motiva e motiva novas pessoas, então vai lá e faz uma publicação, deixa seu depoimento, eu marquei, eu vou diminuir, eu fumo 3 cigarros, três três 3 pessoal por que pessoal? Porque a gente está fazendo em grupo, então o grupo compartilha informação, então hoje e amanhã, acabou esse vídeo, você já vai lá, se você tem uma dúvida, deixa aqui no vídeo, né, aqui embaixo, se você... É, já marcou, já fez seu planejamento, compartilha aqui no grupo que você vai motivar várias pessoas, tá gente? Então faz isso não só por você, mas por todos aqui do grupo. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que a gente vai conseguir parar de fumar. Então assim pessoal, é, finalizando o nosso vídeo, tá? É, fiquem tranquilos, que não é só isso, tem muita coisa aí pela frente. É a partir de sexta-feira. Que é o próximo vídeo a gente vai entrar na nossa série de questão de preparação. Então a gente vai dar várias técnicas em questão da ansiedade, do nervosismo, é questão de alimentação é, com produtos naturais, tudo que é benéfico para você, tá? Jamais na minha vida eu iria compartilhar algo aqui que não fosse benéfico para vocês. É, e vamos junto, vai dar tudo certo, tá? É, contem comigo, Deus no comando. A gente vai conseguir. Deus, ele dá pra gente a oportunidade. Mas quem tem que pôr a mão na massa somos nós mesmos. Então, pessoal, até sexta-feira. Espero seu comentário aqui embaixo. Espero seu compartilhamento, seu depoimento em grupo, tá? É, por favor, coloquem lá o depoimento. Isso vai ajudar muito não só você, mas outras pessoas. Porque você vai perceber que tem várias pessoas aí que estão sentindo né, e vivenciando esse mesmo momento. Ou seja, estamos todos aqui por uma causa, parar de fumar. Então aqui você tem todo o apoio que você precisa. Beleza? Tchau, tchau. Um grande abraço para vocês. Renato Galeardo. Tchau, tchau.